Durante a minha caminhada, e hoje com 71 anos de idade, eu tinha uma pergunta que era compreensível, mas muito difícil de ser respondida. Porque eu não sei quem eu sou. Bom, nesse vídeo eu vou revelar alguns segredinhos que eu aprendi, nesses 71 anos de idade que eu tenho, hoje com uma vida saudável, com uma vida próspera e feliz. Olá, eu sou Antônio Bias, psicólogo clínico, terapeuta holístico, passei pela física quântica, muitos outros cursos, mas eu digo de que os cursos que você faz, os vídeos que você vê, que você aprende, porém você não vivencia, tudo isso fica no papel e de nada vai adiantar. Então a pergunta é, por que eu não sei quem eu sou? Eu criei um projeto chamado Oficina da Mente, se você tem um carro, você já dirigiu um carro, você sabe que você tem que levá-lo numa oficina para fazer as suas revisões. Ele vai dar problema, ele é mecânico. Às vezes, precisa trocar algumas peças. Porém, a nossa mente não se troca peças. Mas tem que ter todo o cuidado possível, diariamente, se possível, para você viver em harmonia, para você ter um estado físico, mental, emocional e espiritual, na busca da prosperidade e da felicidade. Se você não tem esse cuidado, a sua vida pode estar muito complicada. Particularmente, eu posso afirmar que eu tive várias vidas. Passei pelo EQM quando eu era jovem, entrei no túnel do tempo, da luz, fui lá e depois voltei. Até os 47 anos de idade, eu tive uma vida de muitos prazeres, mas nada de sentido espiritual. Passei por experiências muito fortes, sofridas, perdas materiais, é, doenças do tipo transtorno bipolar, é, depressão com sentimento de eliminação da vida e até um câncer que eu eliminei em três meses. Na verdade, eu estava navegando no abismo, no inferno, era um desastre. Mas eu não entendia na época por que, que tudo isso estava acontecendo comigo. Eu só tinha resultado de uma vida que me estava me levando no fundo do poço. Aí, num determinado momento, eu vi que era preciso urgentemente entender o que estava acontecendo, buscar as razões, os motivos que me levaram a ingressar nessa emboscada da cuja vida não era nada agradável. A pergunta que me dava todas as respostas foi, por que eu não sei quem eu sou? Ou seja, por que eu não tenho contato com a minha essência, com a minha natureza interna? Por que eu não vivo a minha origem? Você deve ter, muitas vezes, ter lido, ouvido ou pensado sobre a pergunta, afinal, quem sou eu? Por que, que eu não, não consigo ser aquilo que eu sou? Por que, que na realidade eu não tenho uma vida como eu sonho? né Eu sou eu ou eu, eu vivo uma outra personalidade, um verdadeiro ator ou atriz em cima do palco? Aí eu comecei a minha pesquisa terapêutica, porque aos 47 anos de idade eu estava no fundo do poço, então mergulhei para a terapia. E cheguei a uma conclusão muito tranquila e óbvia. Todos nós somos ignorantes de nós mesmos e por isso nós sofremos. Ou seja, todo sofrimento tem uma origem no desconhecimento de quem realmente nós somos. Então a pergunta é, somos humanos ou robôs? Estamos vivendo no piloto automático, conscientes, no aqui e agora? Galera, nós nascemos para evoluirmos e sentirmos a felicidade dentro de nós. Porém, com foco em muitas atividades que eu tive e pelos poluentes emocionais, nós vamos criando um abismo neurológico e formando uma caricatura de quem realmente somos. Criamos máscara, onde nos escondemos da nossa essência, da realidade interna da qual nós somos. Com certeza... Vivemos uma desconexão interior, como se tivéssemos duas vidas. E como consequência disso tudo, a gente vai criando um vazio existencial. Perdemos verdadeiramente a conexão da nossa ciência, da nossa existência. Se nós observássemos o nosso dia a dia ou conversássemos com as, com as pessoas, você perguntaria, afinal, quem é você? A pessoa vai dizer, olha, eu sou advogada, eu sou um executivo, eu sou um motorista, eu sou um empresário, eu sou uma dona de casa, eu sou mãe. Mas isso é um olhar externo, é uma ilusão de que nós criamos como uma propriedade daquilo que nós temos. Ou ainda, o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, a minha esposa, o meu marido. E tudo isso te dá um poder de uma ilusão de que, na verdade, você não é isso. Você pode ter a propriedade disso, mas isso é passageiro. Você tem um carro, ao ah, o meu carro. Você bate o carro, ou rouba o carro, ou incendeia o carro, você perde o carro. É um olhar egóico, é um olhar intelectual, é um olhar externo. O que fazer? É muito simples. Pare tudo agora. Desaprenda o que sabe? E recomece de onde você está, como aconteceu comigo. Eu tive que recomeçar a minha vida com 50 anos. É fácil? Não. Mas é o caminho. Se você continuar o caminho que você tem, tomara que seja ideal, que você tenha sentido de vida, mas se você está caminhando numa ilusão, você vai ser a repetição viciada de velhas memórias. E o torturador de você é o que sobrou de você ontem. É incrível. Procure entender isso. Então umas dicas bem rápidas nesse primeiro vídeo, porque eu vou voltar ao tema, nessa mesma semana ou na próxima semana, sobre por que, que eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Então pare nesse momento. Pegue 5, 10 minutos com você. Medite, leia alguma coisa. Busque um terapeuta, uma ajuda, fique do lado de pessoas que sabem mais do que você para te, te conduzir, do lado de um mentor. Ou silencie a sua mente, né? Seja você, é um desafio. Nesse mundo da tecnologia, em que a distância que nós temos do universo é um celular. E as pessoas ficam presas nas redes celulares. Agora, também vou te dar uma sacada maravilhosa. A maioria das pessoas, elas buscam soluções físicas, mentais, emocionais e receitas externas, receitas que te levam a muitas toxinas. Ou melhor, você está com um problema, você vai num profissional que exerce uma medicina tradicional, ele não te faz perguntas, você manda fazer um exame, e pelo resultado do exame, ele te dá uma receita com medicamento e você acaba sendo dependente químico de medicamento que não cura. Não cure os seus problemas emocionais, porque todo medicamento ele é administrado pelo médico que foi treinado para isso, ele não tem culpa, em cima dos sintomas que você tem. Mas na verdade, toda a origem dos nossos problemas físicos, emocionais e espirituais, eles são de uma origem emocional, de uma crença limitante, de algo que aconteceu com você e você internalizou, e emocionalmente é algo negativo e aquilo foi somatizando dentro de você. E o medicamento químico não cura. Ele simplesmente é paliativo. A minha vida mudou, a minha vida se transformou com a chegada dos óleos essenciais da doterra. Na pandemia a gente teve acesso a esses óleos essenciais essencialmente puros, naturais, com a química das plantas das flores, das raízes dos caulos, enfim a química da própria natureza que ela cria na sua essência para se proteger do invasor é a química que está nos olhos essenciais que vai nos levar à cura dos nossos bloqueios das nossas emoções negativas lembra da época da sua vovó da sua bisavó, não tinha farmácia na cidade, elas faziam chazinho e o chazinho curava você na verdade esses olhos eles despertam a nossa essência natural. É como se fosse nosso médico biológico, a nossa farmácia interna. Você conhece os olhos da Doterra? Além de proporcionar uma qualidade de vida, uma saúde quântica, através de gotinhas, você pode inalar, você pode tomar, ou pode ser tópico. A Doterra, ela nos proporciona, além de uma qualidade de vida, uma longevidade uma terapia interna, uma possibilidade de uma vida financeira legal. Deixa eu te mostrar um óleo que eu sou fã. Ele pode vir de, com 5 ml, ou com 15 ml, ou pode ser através do TULT também. Eu quero falar para você hoje somente de um óleo chamado lavanda. Eu sou apaixonado pelo lavanda. Né? O lavanda, ele... Ele, emocionalmente, ele reduz os sentimentos de ansiedade. Ele acalma os sentimentos de tensão. Você relaxa. Pode ajudar a superar o medo da rejeição. Pode ajudar a superar sentimentos de não se sentir ouvido. Ele é o óleo da, da comunicação. E vai abrir o chakra da, do coração. Vai provocar em você um sono tranquilo, um sono leve, um relaxamento. Se você tem ansiedade, não consegue dormir bem, ou relaxar, ou tem, tem muitas preocupações, o lavanda, uma gota que você pode ina, inalar, ou você passa no pescoço, ou você pode passar no peito, na sola dos, dos pés, é incrível. Vai te dar... Um momento de muito relaxamento. Um momento de, de harmonia, de serenidade. Eu não abro mão de sete, oito óleos por dia, porque isso me dá uma energia, me dá um equilíbrio, me empodera e me traz uma saúde maravilhosa. São mais de 200 tipos de óleos, de vitaminas, de suplemento alimentar, de beleza. Nós temos blends sobre vários tipos de produtos que você pode utilizar para a sua vida. Então, a pergunta é, quem é você? Qual é o cuidado que você tem com a sua criança interior, com a sua alma, com o seu estado físico, mental e emocional? Abaixo, na descrição, eu vou deixar vários links sobre a franquia da Adoterra e você pode navegar também no YouTube e escreve Olhos Essenciais da DoTerra, que você vai ter muitas informações. Eu sou consultor da Doterra, trabalho no meu consultório com os meus clientes sobre os olhos e todos eles agradecem porque são realmente extremamente eficazes e uma gota vai transformar a sua vida. Por que eu não sei quem eu sou? Dê uma repensada, pare um pouco, dê uma, uma olhada para o seu interior e pergunte e responda para você quem efetivamente eu sou nesta vida. Se você gostou, compartilhe com amigos, né? assine meu canal no Youtube, nas redes sociais e logo daqui a alguns dias eu vou voltar para me aprofundar um pouco mais nessa pergunta. Por que, que eu não sou quem eu sou? Um grande abraço, namaskar e até o próximo vídeo.